Oh, hoje nós estamos aqui no... Como é que chama esse bairro aqui? Paulistano 2 Paulistano 2 E eu estou conversando com uma pessoa que tem uma voz Que a Franca toda conhece Luiz Ribeiro E tem um apelido Como é que é o seu nome? Luiz Ribeiro Ribeiro Apelido Dedão Dedão Ô oh, oh, Luiz quem são os seus irmãos? Meus irmãos, eu tenho três irmãos. Um chama Antônio Carlos e mais duas irmãs. A Lúcia e Helena, que é a mais velha, e a Raquel Cristina, que é a caçula. Você é natural de Franca? Franca. Nascido aqui, e o seu pai? O, Qual meu, que é o... o meu pai, Osmar Ribeiro da Silva, já é falecido. né? E Sim, Ele era de Itirapuã. E a minha mãe, Isabel Gonçalves, está, graças a Deus, ainda está entre nós, né? está com 87 anos. Parabéns. E ela é de patrocínio paulista. Ali tinha uma rixa grande, é, Sapucaí, que era patrocínio paulista, e Tirapuã. E Tirapuã. A terra da, da, da vermelha lá, né? Isso. Essa lá. Vermelha. Terra vermelha lá. O Luiz, Irmãos do seu pai Do meu pai? É Nossa Seus será que, tios Será que eu lembro de todos? Eles, a maioria, todos moradores em Ribeirão Preto, né? Aí é, Um chamava Oswaldo O outro O apelido dele é Nico Né? E Tem ainda a Rita Que ainda está viva Né? É, a, a outra, a Tia Tata, tinha também a Neuza, que era a caçula, todos eles, né? E o Anésio, Anésio Ribeiro. Anésio Foi Ribeiro. Radialista lá em Ribeirão Preto, entendeu? Então fazia programas musicais né, lá em Ribeirão, fez durante muitos anos lá na Rádio 79. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Agora vamos. Vou... E da sua mãe? Que é de Patuxim, Paulista. Ah, minha a minha mãe teve 14 irmãos, né? Então, 14 irmãos aí, pra eu lembrar todos, não sei, vou tentar aqui. Né? Então, ela tinha. É, Cretina, é, Silvana, Mariinha, a. Bem-vinda Tinha também Silvino Silvino Parreira, né, que Tá vivo ainda, graças a Deus é, Tinha também... Tem, né, Tia Hilda A Hilda, A Celina A Luzia A Tercília é, Maria eu já falei, né? Então... Deixa eu lembrar quem mais Tinha mais gente Domingos domingos o benigno você falou parreira parreira é a sua mãe meu era meu parreira pai. não a minha mãe era parreira de onde que ela é ela casou ela pegou o silva é, do meu pai né e ela tirou o parreira do nome entendeu e ela era entendeu? de onde a minha mãe de patrocínio Paulista. eu sei né? mas você mas conheceu o... o pai dela Oi. o pai dela sim é. meu avô como meu que chamava Antônio Gonçalves Parreira, inclusive ele é nome de rua aqui em Franca hoje, ali no Jardim Botânico, aí é um processo que a gente pediu lá de autoria o projeto era do ex vereador Pastor Otávio Pinheiro, né? Ele que Sim. fez o projeto e o meu avô ele era de uma cidade na divisa da de Minas Gerais com a Bahia e e ele veio de lá para esse lado de cá a pé, pra você tem uma ideia. Entendeu? Então, quantas noites dormidos pelas estradas aí, né? Até chegar pro lado de cá, ele chegou até Jardinópolis. Em Jardinópolis ele casou, a primeira mulher dele acabou falecendo, pouco tempo depois, né? Alguns anos depois, né? Porque ele perdeu não só a esposa, como perdeu quatro filhos também. Com ela, que ele tinha com ela, eles pegaram a doença lá, e aí acabaram falecendo todos eles. E aí depois ele casou com a prima da primeira esposa dele, que veio a ser a minha avó, Sua né? Sua avó, avó Arminda, Arminda. Que também morava em Jardinópolis. Arminda. Arminda. Arminda, Silva. Arminda, Arminda, Arminda com hélio de laranja, né? Arminda Sim. Rita Parreira. Arminda. Né? Que era o nome dela também. E a minha avó, e foi uma coisa até interessante, porque a minha avó casou com meu avô. E o irmão do meu avô casou com a irmã da minha avó, entendeu? Então, <risos> aí... Amarrou a história aí, é. mesmo. E a Fecha. minha avó com o meu avô, eles tiveram 15 filhos, né? Puxa. Então, 15 filhos que eles tiveram, sabe? Então, o meu avô morreu em 1981, com 81 anos, que ele era de 1900, né? E a minha avó acabou falecendo poucos anos depois, 68, 69 anos Você conheceu aí. o seu avô? Conheci, graças a Deus, conheci, conheci Quando o meu avô, ele faleceu, avô. você tinha que idade? Quando ele faleceu, em 1981 é. Eu tinha 19 anos, me parece é, Eu sou de 62 Ele veio para Franca é. depois, que morou em Patrocínio, né? Não. É, não, ele é, andou a sua mãe lá, é, morou por patrocínio o, lá, né? O, então, o seu pai conheceu Tirapuã? O meu ele... avô é assim, ele, é. ele era muito de morar em fazendas, né? É. Então ele morava em fazendas da região. Aí quando ele veio pro bairro Santa Cruz, aqui em Franca, que ele mudou pro bairro Santa Cruz, aí ele ficou conhecido lá como Antônio Baiano, porque ele vendia verduras, sabe? Então aí pra, montou uma freguesia lá, e tudo, e lá ele comprou a casa, que ele morou durante muitos anos, né, no bairro Santa Cruz, na rua Pedro Espesoto. E ali, ele construiu a família todinha ali, né, então, e ele tinha uma chácara também, que é ali no bairro onde ele tem nome de rua ali, né, no zoobotânico Hoje, ele tinha uma chácara ali, né, então, é, quando ele ficava bravo com a minha avó, ele ia pra chácara, então... <risos> Eles discutiam lá e ele se mandava para a chácara, sabe? Então, e, às vezes ele ficava dois, três dias lá na chácara lá, né? Hum. Depois que acalmava, e voltava, né? Então, Era... eu me lembro muito ah. bem dele. Eu me lembro até, ele tinha uma égua que dava muito trabalho para ele, sabe, na carroça, que a gente falava naquela época, né, empacava. É. A égua empacava, é. né? E tudo. Então, no meio do caminho a égua empatava. Aí ele ficava nervoso. E já teve algumas vezes que eu tava junto na carroça. O, o, o, então... Eu vou fazer uma pergunta bem curiosa, porque eu sou Manuel Ponce, o vô do Zezinho, ele tinha carteira de carroceiro. O seu avô, você lembra disso? Não, não lembro. Na época, aí, aí assinada não pelo delegado. Se o meu avô tinha, pra, não pra, Os verdureiros, na época, é, tinha que ter a carteira, o delegado. Disso. Eu tenho essa, essa carteira, eu já, já é, escaneei eu tenho eu né, imagem aí, dessa. Eu já não lembro. Não né? lembro. Ô oh, oh, oh, oh, oh, Luiz, você já pensou quanta coisa bonita você já falou da sua família? Pois é, pois é, é. uma família é. que eu vou te falar, é, eu tenho muito orgulho, sabe, da família... Da trajetória de vida da gente... Nós vamos conversar, mas eu quero mostrar uma coisa aqui que tá coçando a minha cabeça. Olha Sim. aí o que, que é a minha família Sattler. É que, olha aí, ó, dos alemães olha quando vieram aí, ó. Esse livro aí só tem 18 mil nomes catalogados aí, vida. ó. ó a, a, a da viagem deles, como que foi feito logo, os relatos curtos, né? E depois tem a árvore genealógica de 1834. 1837 que eles Oi, chegaram, pessoa. né, o navio que eles vieram da Alemanha, quando chegou no, no Rio de Janeiro, eles não tiveram coragem de entrar no navio mais não, eles entraram e para a selva, Petrópolis, subiram e falaram assim, não entram mais nesse negócio não, vou ficar por aqui mesmo, e eles foram trabalhando lá, mudaram até a legislação da época, que não podia ficar, então... Aí o é Satra, aí tem toda. Né? É, muita história. É, é muita, né? Aí meu nome tá aí, meus parentes. Ó, ó, tá, ó, eu tô é, vendo aqui tudo Satra. É tudo Satra, isso aí é Satra. É tudo né? Genealogia de Mohan é. Conrad Satra, é isso? É. Oh. é. Aí é. tem toda essa... E as fazem os encontros, eu tenho aqui os encontros gravados, mas está só uma folheada, assim, rápido, só, só para você a olhar por cima. família do si. meu avô também, faz fazem é, encontros, é, sabe? As é, famílias Parreira. É, é Parreira, ah, isso, é, aqui de Cássia. É Cássia e tem muito... a gente já descobriu... É. Barreira para esse mundão afora é, aí. Mundão afora. Vai pro norte também, da Bahia é. também. Isso Paraná. É... Parará. Ô, ô isso. Luiz, eu estou colocando isso aí, mostrando para você, por causa da facilidade que nós temos hoje é. de comunicar e de guardar a história. Exatamente. E o que você está fazendo hoje aqui com esse registro vai ficar aí para pesquisa de isso parente é. seu. Dos seus Com tios, certeza. das suas tias, certo? Aqui eu me manda aqui o um livro aqui agora. Vamos, vamos continuar a nossa conversa, então a gente vai ó. fazer aí, ó. A família Sartre, o Hélio. Nós temos três certo. historiadores um exemplo, o doutor Fábio Poroni, né? O é... Fábio Poroni também, também já lançou dois livros aí dos, dos italianos dele, ah, lá da família. A família <risos> Ô, Luiz, já vamos dar uma pausinha aqui. Eu quero Sim. falar para você agora sobre. Você estudou onde aqui, Fran? Aqui em Franca eu estudei acho que só em três locais, eu, minha primeira escola é a Ângelo Escarabuzzi. Eu tá fiz cruz, lá né? do Jardim da Infância, naquela época né, a gente falava Jardim da Infância até a sexta série. Aí depois na sexta série, a sétima e oitava eu fui fazer lá no Mero Alves, na escola Mero Alves. Já era aí, ali perto do hospital. Onde é hoje, é. escola Melo Alves, até hoje. Já ela eu já... já, então... Aí eu fui pra lá, sétima ou oitava série, né? E lá aconteceu até uma coisa interessante, por exemplo, só tinha eu e mais dois com o menor poder aquisitivo da minha classe. A maioria, tudo, de bom poder aquisitivo, né? Então o que que acontecia? Nós três, a gente, naquela época a gente fazia reunião de grupo, né? pra poder ensinar eles, a gente ia na casa deles e tudo, entendeu? Então, eu por exemplo, alguns livros meus, eles que me doaram, sabe? Porque eu não tinha condições de comprar, né? Minha mãe, coitada, também trabalhava como doméstica Me fala o nome de condição. professora, logo aí, rápido. Professora, professora daquela que época marcado. que eu lembro, a minha Nossa. primeira professora chamava Noêmia, lá da escola escarabus do jardim da infância, sim né? a dona Noêmia, não esqueço nunca. Depois lá também ainda tive a Dona Lourdes, né, era professora de matemática, eu tive a Dona Uda, também Uda. professora Dona Uda, né. Agora no Homero Alves, eu me lembro de alguns professores, a Maori, professora Mauri, aquele que depois montou uma livraria, sabe, é, ali no centro, então... Professora professor Amauri, montou uma livraria no centro ali, perto, da, perto da, da, da delegacia de polícia ali, ele tinha uma livraria ali, ali perto ali, sabe? Era ponto de ônibus a livraria dele ficava em frente ali. Então, o uhum. ônibus que descia na direção da Santa Casa, passava por ali, acho que até hoje ainda passa, né? Então, aí tinha o professor Amaury, e eu me lembro muito bem também. Eu me lembro também da professora, a dona Júlia, eu me lembro também. Você é, sabe que o Homero Alves, ele funcionou uma época onde é, que surgiu a Unifran ali na mais para cima, né, perto da Unesp. Sim. Hoje é já vi a, na a, a universidade. Funcionou Sim. ali um tempo Funcionou depois um que tempo. construíram o prédio novo que veio. Você é, você é da, da época do, depois... do prédio novo, né? É, já é, fui do prédio é, novo, eu da, da época, época do prédio novo. Depois é. de lá, eu fui pro Colégio Técnico Agrícola, Carmelino Correia Júnior. Você estudou eu, lá? Estudei lá, formei lá. Entendeu? Como técnico em agropecuária. Então sabe? você foi aluno do, que... do Sebastião Davi não? Ixi, conheço demais, que foi prefeito Pedregulho. O prefeito Pedregulho. Ah, outro Pedro dia Lula. mesmo eu encontrei Energia. com ele. O senhor sabe que a gente promove aqui, todo uhum. ano aqui em Franca, um encontro dos ex-alunos do Colégio Agrícola da nossa época. Sim. Entendeu? Nossa época lá foi de 1978 a 1980. Entendeu? Então essa turma de 1978 a 1980. Então o que que acontece? Todo ano, no mês de setembro, a gente aluga alguma chácara aqui em Franca e faz a confraternização desse pessoal. Então vem gente de Minas Gerais, de Goiás, de Brasília, Entendeu? Os ex-agriculinos. É, qualquer dia eu quero que o senhor vá lá no encontro desse ano, aí vou te fazer Tem um muito convite. francano que não conhece essa história bonita Sim. daquele colégio agrícola, né? Nossa, ali a gente, a gente costumava dizer assim, passou pelo colégio agrícola de Franco, você sobrevive em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Porque lá na nossa época... Você ficou interno era, ali? Fui, então... fiquei interno também. Entendeu? Fiquei interno. Eu tinha um alojamento lá, o meu alojamento era de número 30. Mas eu já fiz parte do alojamento 27, do 28, entendeu? Então, tinha um alojamento de número 30. Até pouco tempo atrás a gente foi lá. Aí eu fui lá, eu fiz questão de ver como é que tá o alojamento hoje, de número 30. Aí eu fui lá, ainda existe ainda, por incrível que pareça. Só que hoje, pastor, lá hoje, mesclou, né? Então, hoje é homem e mulher que estuda lá. Entendeu? Na minha época, era só homem. Só homem. Era só homem. Eu então, conversei... Não sei se o senhor conhece o professor Pedro Bettini. Foi Entendeu? meu colega da faculdade Pedro, de Direito. Então, foi professor nosso de Educação, é, educação Física. É, foi é, professor ele, nosso de Educação da Física. Da época ele estava lecionando ele já na Unifran. Dos nossos encontros aí, sabe? Então, eu vou de mandar de para você os encontros que eu Entendeu? registrei. Então, ele é Pedro Bettini. Então, eu... gente boa eu... demais. Ele mora ali para eu... lados eu... do... do, do não, como é que chama ali? Eu... Ali para o lado do, do Residencial Paraíso, para aquele é. meio ali. Ele mora por ali. Então, Pedro Bertino, gente muito boa também. E vai ter muitos alunos. Foi meu história, colega sabe? de, de, de é. faculdade de direito. E eu, eu tenho sou tenho um registro em de todos os alunos Oi? da minha época. Oi? O que é essa bolsa que está aí? Essa Fala é, que para ficar. Essa é a dona Unha. É ela que essa banda É a aí? esposa. É? É. é. Essa é... É a falar, Oi, Deus. Você se na unha também. Você conheceu? aí né? essa menina linda essa ali Essa é minha netinha. É a casa. Ah, aí, ó. É. E tem, oh, é de... Traz esse pessoal Achei aqui pra sair netinho. aqui, ó. É de Sim. família. Então, a gente tava recebendo uma visita do pessoal da igreja também, sabe? É. Então, é. Aí. Ah lá, ó. Aí. Então, é, que igreja é... você participa da? Hoje, hoje eu tô na Assembleia. Né? Assembleia de Deus. Mas, tchau. Ah. Tchau, ah. vai com Deus. Ô Luiz, Volte mais, Ô Luiz, que história bonita você está falando aqui do colégio agrícola. Então, eu colégio lá. agrícola eu vou te contar. E eu tenho Emergildo, muita história de lá para contar. como é que chama aquele professor Calvo? Cal, como é que chama? É o... Quem? Hermergildo, como é que chama? Hermenegildo. Hermenegildo. Hermenegildo. Ah, lá é, nós tá... temos professor, além do professor Davi, né? Sim. Professor Pedro também, a gente teve lá também, na época, o professor Luiz... A gente chamava é. ele de Luizão, que ele era professor de zootecnia. Professor de zootecnia na época, né? Então, tivemos vários professores. A Dona Zazu, lembra da Dona Zazu? Chegou a ser diretora da escola lá. E a Dona Zazu não tinha Maria Júlia Lemos Costa Bitar, né? O nome dela. Então, Dona Zazu. E não tinha quem não gostava dela naquela escola, Puxa. na minha época lá do colégio agrícola. Sabe o que, que ela fazia? É ela chegava na escola, nessa época ela ainda era professora. Ela tinha uma caravan, sabe? Então, a hora que ela chegava lá, ela encostava a caravan perto das salas de aula e já deixava a caravã aberta, sabe? Com as portas destravadas e tudo. E o pessoal, quando estava uma folguinha na sala de aula, aí ia pra caravan dela, ligava o toca-fita, era a época de toca-fita ligava o toca pita da caravana para ficar é... curtindo música lá. É... Sabe? Então, é impressionante, rapaz. Então, não tinha quem não gostava, sabe? Da Dona Azul também. dona né? azu... Então, aí eu vou Quando te falar. Eu, eu escuto essa a história, Marilda, tinha Marilda, Marilda também. Aquilo ali em... Agora, era para ser a... transformado numa universidade agrônoma, uma faculdade. Podia ter caminhado mais, podia, porque tem o né? um espaço físico, Ainda né? tem, mas... Tem um o espaço, um espaço, o terreno, vida. né? A área grande. É. E, e tinha nome também, né? Que havia muita gente de fora de Minas. Eu tenho tem. entrevista com muita gente que tem. veio aqui. Tem, a gente tinha o buscar. pessoal que vinha de Minas. Eu, é. Nós temos o grupo de WhatsApp, que eu converso é. com eles até hoje. Entendeu? Meus é. colegas de... de mim, Você vai mandar carriais, um abraço para esse Deus, pessoal Deus. todinho aqui. Boa! Vou... Ah, eu manda um abraço aí para os meus Vou colegas Um abraço a todos os é. meus colegas agriculinos, né? É. Alô, é. Geraldão é. da Formiga. Ei, Geraldão, uma <risos> figura, viu? É. Você precisa conhecer o Geraldão. O Geraldão é assim, ó. Ele tem. É carro de boi. A paixão dele é carro é. de boi. E ele vive, e mexe, ele faz Romaria para Parecido do Norte. Sabe? Então ele leva o pessoal todo. Ele mora em Formiga? Ele não. Ele mora em Formiga, é, Minas é. Gerais. Piuí, né? Divinópolis. Isso, Pimenta. Né? A gente tinha, tinha é. todo esse pessoal lá, né? E o é. Geraldão é peça rara. O Geraldão, o irmão dele, chama Rogério Ribeiro de Mendonça. É, o pirito dele é Xereta. O Rogério mora e trabalha aqui em Guaíra. Sabe? Pra, é, o senhor deve conhecer a usina Colorado e Colora... tudo. Então. O Rogério é um dos que toma conta lá da, é. da usina, sabe? É. Então, na produção de cana, de açúcar e tudo, então... Aí Só um pouquinho pra você sair Rogério cuida daqui, e o Geraldão é. de lá, então vou te falar. É uma figura, viu, parceiro, que precisa é. conhecer. O meu amigo que tá aqui, o Reinaldo, ele vai chegar aqui, Ô, ele Reinaldo. é farmacêutico, ele trabalhou muitos anos na farmácia, e ele conhece, você conhece o irmão dele, o Carlos Silas? Conheço. É. O Reinaldo, Isso, agora você, bem, aí cara. ó Bom. Nós, nós já conversamos aquele dia É, a gente prima, conversou dele. aquele dia aqui, aqui. Mas hoje, o oh, Reinaldo Fala do, do, do, do Dedão Aí, já. já ouviu muito dele do, do rádio o... A ah. gente oh. conversou aquele dia Falou da sua prima, da é Eliane Falou Isso. que ela é muito chata, mas ela é <risos> chata mesmo, né? <risos> <risos> Eliane é. É. É. É, Toninho deixa, deixa eu contar uma história é. Eu tô gravando aqui Não, eu sei, mas é Pode é. é. falar, pode falar não, então, a Eliana tem muita amizade da mesma igreja. A mãe da Eliane, inclusive, era irmã da minha mãe. É mesmo? É, a mãe ah, da Eliana, ah, é a dona que, a, lembra, a tia Rosária. Lembra, lembra que, Vem cá, vem cá só um pouquinho. Fala pra mim que a gente. É? Esse é o Calé, Bela, mais ah, novo. Cara, você tá menina. Ah, eu. ah, lembrei que eu ia falar o basquete, né? Que você gosta lá quando. Isso, você mas é... Ah, o Jô Vacinho. É. Aí é o João Vacinho. O Jô é, costuma tá. falar, crava que o dedão gosta. Aí, O Ô, dedão, mas... vem cá, aonde você conheceu a sua esposa? Aqui em Franca mesmo? Na rádio. na rádio. Na rádio? Na Rádio Hertz. Ela era macaca de Jô Eu trabalhava na Rádio Hertz na época. E o Jerônimo Rosa. Conheci. Tinha um programa, o Geônimo Rosa, que foi é. vereador também, né? É. Então, o Geônimo Rosa, ele apresentava um programa de, de música sertaneja à noite, lá na ah, rádio AM, né? E ele costumava levar algumas meninas, assim, pra poder ajudar ele a apresentar o programa, Mas né? Então, fazer as é? propagandas que ele eu, tinha e tudo. Aí quem ia mais era a prima dela. Aí a prima dela ia. Aí teve uma vez que ela foi junto com a prima dela, entendeu? Foi onde eu conheci ela lá agora é, né? me, me conta aqui nós no, no, eu queria separar um bloco só sobre isso como que você entrou no rádio porque você tem família que como oh. que foi esse, o início seu de rádio foi assim ó é, eu gostava sempre gostei de rádio entendeu quando na época que eu estudava no Mero Alves sim eu ia para escola a pé que eu morava na Santa Cruz então aí eu disse até o Homero Alves e no meio do caminho eu fantasiava rádio, programas de rádio na minha cabeça, sabe? Então eu já ficava com aquilo e tal, né? Vamos ouvir a música tal e tudo. Então eu já tinha esse negócio por rádio. Aí apareceu um concurso para contratar repórter para a Rádio Hertz. Né, um repórter para.. Naquela época a Rádio Herz tinha a Rede Comigadas lá, sabe? Então, era a Rede Coligadas de São Paulo, então eles tinham um convênio e tudo. E o programa musical, eles tinham o repórter musical né, da Rede Comigadas, né, a Rede MC. E aí, aí surgiu, eu fiquei sabendo desse concurso, aí eu fui lá, né? Me inscrevi, participei do concurso, só que eu não passei, eu fiquei em segundo lugar, eles contrataram só quem passou em primeiro. E até virou um grande amigão meu também depois, o Juninho, né? O Júnior, e aí eles contrataram ele. Mas ele ficou pouco tempo lá. Aí a minha irmã, a Lúcia, ela era amigona, assim, tinha uma amizade com o, o Flávio, que era filho do Garcia Neto. O Garcia Neto, que era o dono da Rádio Hertz naquela época. Eu conheci. o é Garcia, Garcia Neto, é. né? E aí o Flávio, que administrava a rádio, que tomava conta lá, o Flávio, aí o, o Magela, filho do Catito, Geraldo Magela, ele era diretor lá também, sabe, ele cuidava da parte do escritório, né, lá da rádio. E aí a minha irmã conversando com o Flávio, ela falou, olha Flávio, meu irmão gosta muito de rádio, ele até fez o teste aí, né, o concurso aí pra repórter, não passou, mas ele adora a rádio e tudo. Aí o Flávio falou pra ele, fala pra ele o seguinte, eu tenho uma vaga lá pra técnico de som, se ele quiser ser operador de som, aí pode falar pra ele falar comigo. Aí eu falei, aí ah, eu vou né, aí peguei e fui, cheguei lá, aprendi até a fazer técnica lá com o Zé Antônio. Sabe o Zé, Zé Antônio, que é assessor Garcia, da deputada é o... Graciela, da delegada Graciela. Sabe o Zé Antônio de Souza Sim. e tal, então. Aí o Zé Antônio foi um dos que me ensinaram. Aí eu aprendi também com o Silvio Então Esses nomes a gente guarda porque não tem como esquecer, né? E aí eu comecei, vou chegar lá, vou chegar é. lá. Aí eu comecei fazendo técnica. Aí eu fiz técnico com o Passarim, pro Catito tal, então eu fiz técnico com muita gente lá. Aí de repente, quando foi surgir o primeiro time de locutores lá da, da FM, aí o Garcia também plantou a FM e tudo, mas antes disso o Realindo Júnior foi pra lá, que o Sidney Rocha ganhou a eleição pra prefeito e virou o prefeito, né? O primeiro mandato dele. Sim. E o Realindo já tinha uma história, né? com o Sidney Rocha sim. Daquelas que na época que o Reamindo era assessor de gabinete do Maurício Sandoval Ribeiro, ele era muito criticado pelo Sidney, uhum. né? Aí o Reamindo pegou e foi assim que o Sidney virou o prefeito, o Reamindo foi para a Rádio Herz para montar um programa para criticar o Sidney. Entendeu? Aí ele começou a montar a equipe. Aí ele pegou e um dia lá, eu passando pelos corredores lá, ele chegou pra mim, nisso meu cunhado Silva Júnior já tava trabalhando lá também. Aí o Silva Júnior que me indicou pra ele, porque o realmente falou assim, eu preciso de uma pessoa pra fazer o dedão do meu programa, pra dar umas dedadas, as coisas erradas da cidade, então tô precisando, mas que ninguém conhece. Eu preciso de uma pessoa que ninguém conhece, que a Franca não conhece, entendeu? Aí o Silva Júnior falou aí. Chama meu cunhado aí, ó, ele é técnico de som, ó. então ninguém conhece a voz dele ainda no ar e tudo e tal. Aí o realismo escreveu um texto, me chamou lá e falou, ó, oh, você já ouviu falar de um dedão aí e tal? Eu falei, lembro, eu lembro de um dedão, já ouvi um de São Paulo. Eu já ouvi um dedão de São Paulo. Ele falou, então, você tenta fazer a voz dele e interpreta esse texto aqui pra mim. Aí eu comecei, né? Aí eu interpretei, mudei a voz e tudo, olha aí turma, aqui é o dedão, tamo chegando aqui, dedão pra dar umas dedadas, dedão, é assim ó, D, E, D, D, A, O, com a cobrinha em cima pra não ficar dedal, dedão e tal. Aí o realmente falou, é você mesmo, matou, entendeu? Ele falou, você vai fazer uma participação no meu programa cinco minutos por dia, só que ninguém pode saber quem é, falei, fechou, ué, tudo bem. Aí eu comecei assim, sabe? Então a gente começou assim, eu fazia, e o pessoal ia na rádio pra conhecer o dedão, sabe? Era um negócio até interessante. Às vezes eu tava do lado da pessoa, porque a minha participação era gravada, o eu realista eu os textos e eu gravava, né? Certo. E aí a minha participação era gravada. Então na hora do programa o pessoal ia lá, "Onde cadê o dedão? Cadê o dedão? Aí saía minha voz lá só, né? E eu do lado da pessoa, pô, mas eu vim aqui pra conhecer esse dedão, eu sei, não deixa e tal, sabe? Mas aí com o tempo, os próprios funcionários da rádio levavam parentes lá na rádio para me conhecer e aí eles foram contando esse aqui que é o dedão e tal e aí a coisa disseminou chegou num ponto que não teve mais jeito de segurar né aí depois da reta eu fui o imperador e é outra história não sei se aí vai vai dar tempo de contar mas é outra história assim sabe o Sidney Rocha comprou Lá junto com a empresa São José e tudo, aí comprar a rádio do Garcia Neto, né? A rádio Hertz. E aí, o que aconteceu? Ele comprou e já ia demitir todo mundo do jornalismo. Entendeu? Aí, o diretor de jornalismo da época era o Renato Lima, que ele já foi diretor do Agostinho Galgani. Lá em, em Minas Gerais, lá em Uberaba, porque o Agostinho certo. na época tinha uma rádio em Uberaba, que era a Rádio Sociedade, né? E o Renato Lima já tinha sido diretor dele lá, depois veio pra cá. Aí na época que ele tinha que me demitir, aí ele falou comigo, falou, ó, vou fazer o seguinte, Dedão, você trabalha muito bem, eu não tem queixa nenhuma sua aqui, eu só tô te demitindo porque eu preciso, eu tenho que demitir. Entendeu? Eu tô atendendo ordens também e tudo, mas você vai fazer o seguinte, você vai lá na Rádio Imperador amanhã, conversa com o Agustinho Galgani, que ele vai te contratar lá. E isso na semana do meu casamento. Na semana do meu casamento, Por isso que eu não esqueço, entendeu? Aí eu cheguei lá, fui conversar com o Agustinho Galgani, né? Aí expliquei para ele tudo, e ele falou, ele até brincou comigo lá, ele falou, mas você quer quer manter família com um salário mínimo de rádio. Eu falei, ah doutor, eu vou tentar aqui, quem sabe o senhor gosta do meu serviço aí de cara, o senhor já me dá aumento e tudo, né, então vamos nessa. Aí ele falou, já vi que aqui você vai ter futuro. Então você faz o seguinte, você casa primeiro, fica uma semana de folga, depois que você vem pra trabalhar. Então foi assim que foi feito, sabe? Ô oh, Luiz... Você ficou a maior parte da sua vida na, na, na... Rádio, Imperador. É Rádio Imperador. 30 anos. 30 anos. 30 anos na Rádio Imperador. E Fogam, mesmo proprietário? Foram 21 anos ininterruptos e mais 9 anos afastados, porque é. foi a época que eu me afastei para tentar aposentar. É. Né? É. Então eu fiquei mais 9 anos, só que não o é meu registro não. era de lá. Então eu considero os 30 anos como da Rádio Imperador. Entendeu? É. Que a gente ficou lá. Né? E foi ali que a gente realmente construiu carreira, construiu família. Ô, ô Luiz, esse muito programa agradecido. seu foi muito, é, audiência muito grande em Franca, do Dedão. Chegou mas... a ser a maior audiência de Franca a durante maior. uma certa fase. É. E do o horário nobre, né? O horário nobre, exatamente, né? exatamente, exatamente. E depois... Você teve programa de, de auditório? Que na época tinha, não, quando não, você eu começou, não cheguei eu na... a fazer. Mas eu não tinha. cheguei a fazer. O que a gente fazia era assim: a gente, a gente ia para a região, para as cidades da região, porque na época o Sérgio Roberto, que estava na Rádio Imperador. Eu lembro né, dele, né, Sérgio eu... Roberto já falecido, é. né? Pouco tempo, né? Lembra apareceu. dele? Então, o Sérgio Roberto ele inventou um concurso que ele tinha no, no programa dele, ele inventou um concurso que chamava Guerra das Cidades. O que, que era isso? Era a cidade que mandasse mais cartas para a rádio, receberia um show da Rádio Imperador, com toda a equipe, com todo mundo. Entendeu? Então ali fizeram, Claraval, Restinga, Patrocínio Paulista, a região toda competia todo mês. E uma vez por mês, a vencedora recebia esse show nosso. Eu me lembro até um dos shows que a gente foi fazer em Claraval, tava assim de gente, sabe? De repente caiu um toró. Caiu um toró e a gente fazia apresentação debaixo de uma lona lá, uhum. sabe? Então na praça de Claraval, e lotado, né? E aí o que que aconteceu? O povo não arredou pé. O povo ficou lá debaixo de chuva, e aquilo para mim, eu vou te falar, é até de arrepiar, viu pastor, porque é. eu vou te contar, então o povo não arredopeia de jeito nenhum, aí foi quando surgiu o Rio Negro e Solimões, foram lá para cantar também, para se apresentar, entendeu? Então, ali depois a gente foi pra Rixinga, e ia para a cidade que ganhasse, né, todo mês, então aí tinha público entendeu? não era bem auditório, né? É, programa de auditório mas era, era. Disso. mas mas era uma coisa que deixou o, o Luiz você está falando aqui, mas a Franca teve um, um momento muito, você viveu esse momento da, da comunicação, né? porque havia uma é, disputa o que eu muito chamo a grande de ouro do é. rádio. Faixa, é, é, uma, uma era de ouro, era de ouro porque tinha grandes locutores grandes, e, a, e a disputa né? pela audiência era muito era grande. Era grande, era grande, era, grande. Muito grande era difusora, imperador, difusora, imperador e, e, hertz, e hertz que competia, sei. né? É. Então a gente tinha, ó, inclusive, isso ensejou até o Rui Pierre, ex-dono da rádio difusora. É. teve uma época que de uma coisa a gente vai passando para outra, é. né? Mas é faz é. parte. É, o Rui Pierre chegou a me convidar para ir para difusora. Eu fiquei três horas no escritório dele no centro conversando com ele e eu acabei não indo. Entendeu? É. Mas eu fui descobrir depois, que o Rui Pierre, primeiro, ele tinha feito uma aposta com o Realinho do Júnior, que ele ia me tirar da Imperador. Que foi na época que a Blue Life é que comandava a Rádio Imperador, tinha arrendado lá eu a Blue Life época. do Ares da Cunha, entendeu? Da Cunha. E aí o pessoal do Ares da Cunha não tava nem querendo me contratar, entendeu? Eles não queriam ficar eu, a Patrícia e... não lembro quem mais, Zé Rasteiro. Nós três, o pessoal da Blue Life não queria. Só que o Agostinho Galgani tinha amarrado isso em contrato. Ele falou que, colocou em contrato que nós três só poderíamos ser demitidos da Rádio Imperador com a anuência dele. Entendeu? Ele botou isso em contrato. E agora, aí não teve jeito. Agora. Aí o Rui Pierre chegou lá pra tentar me contratar, então ele tinha feito uma aposta com o Realindo que eu ia me tirar sua, da Imperador Só que eu não sabia de nada, eu fui saber bem depois Não sabia de nada Aí eu cheguei lá na, com ele no escritório A gente ficou conversando umas três horas E no final vai por quê? Ele queria que eu fosse pra rádio Mas pra apresentar programa 6 horas da manhã e 6 horas da tarde Aí eu falei pra ele, não Rui Se você me quiser 11 horas da manhã Amanhã mesmo eu já tô na sua rádio é. Porque 11 horas eu me garanto é. que o meu programa era às 11 horas na Imperador Aí eu falei, aí, mas ele não quis, não, porque lá já tem o Valdes, né? E tal, e tudo. Oh, aí eu até oh. brinquei com ele, eu falei, mas a rádio é sua, é do Valdes, hein? É do Valdes. É. <risos> oh, você chegou no ponto que eu tô querendo falar. A, a, a Franca teve e tem. Os grandes é, destaques, né? Por exemplo, o Valdes é a área almoço, social. Almoço, sagrado. É um sagrado. O O esporte, o Jovaci. Jovaci, pra é mim, o melhor que não tem jeito. A área social, assim, de, de campanhas, o um Verzola. Verzola, Paulo Patrícia. Roberto, Verzola. Patrícia também a, é. A Patrícia... Ela está acima de, desses é, três. É de todos. Não, de, outro nível. É outro nível. Um, outro nível. Eu também é. vejo assim. E eu, eu fiquei pensando assim. E nós ficamos órfãos, viu? É, ficamos, ficamos órfãos. Mas agora mais. eu vou falar uma outra coisa. A sertaneja é o Zé né, Rasteiro, não é? Ah, não tem igual. Não tem igual. Artista Passaram Zé, muitos. Eu tô para conhecer. Centro, o artista. Deus me deu essa oportunidade de ter trabalhado junto com ele muitos anos, sabe? pessoas pessoa Mas simples, o era um artista, artista mesmo. Né? Uma capacidade é, fantástica. Alguém já deve ter contado pro senhor que é. o Zé chegou a ter convite da Rádio Record para substituir o Zé Beto. O Zé Beto. Né? E ele não foi. É. Ele não foi, ele era medroso naquela é. época, esse negócio, ah, já estou bem aqui e tal, e acabou não indo pra São Paulo. A entendeu? vida do, do Zé Rasteiro é assim, foi ligada à Franca, ele veio de Jardinópolis. É. Aqui o Aparecido deu a, a, o apoio pra ele de isso, propaganda. Isso. E foi a, a, o crescendo, crescendo, é. audiência. É, e fenomenal, a audiência dele. É, né? Isso é tão bom. Ô, ô Luiz, você viu quanta coisa nós podemos tirar no, no, no retalho de, de, de, de, de dia, né? E eu vou te falar, não foi nem a metade, viu? Não foi não. <risos> então nós vamos ter que voltar um outro dia que eu Sim. quero gravar isso aqui. Sim. Eu vou mandar isso pra você depois, você vai ver que coisa bonita. Certo. Eu queria só que você azores. terminasse falando de uma gratidão sua. De... Eu sei que você foi um... Eu, eu vou tocar aqui no, no... problema meu também, que eu sou cadeirante você teve as suas limitações. Sim, né? sim. Isso, isso é, você é um vencedor, eu, eu quero é, dizer é. isso. Obrigado. Você é um vencedor que no meio de uma sociedade, agora eu vou falar só de cobras, só sim. de gente de... de, de você destacou e destacou bem e fez... É, a sua luz brilhou, o tempo que é, você ficou. Né? É me fala aí que pessoas, rápido assim, pessoas que marcaram de gratidão, gestos... Ah, eu mas... tenho muita gratidão, viu, pastor. Tem muitas pessoas que eu mais tenho gratidão, primeiramente a Deus, né? Certo. Gratidão sempre a Deus, porque chegar onde eu cheguei, uma pessoa que teve pobre me evite aos 11 meses de idade, foi desenganada pelos médicos, entendeu? Médicos aqui em Franca falaram para minha mãe: pode levar aí para morrer em casa porque não tem escapatória, não. Aí minha mãe correu comigo para São Paulo, chorando e tudo, lutou comigo em São Paulo, depois trouxe para Ribeirão Preto, e fiz o tratamento até quase 18 anos em Ribeirão, sabe? Então, uma pessoa assim, tinha tudo para não fazer sucesso, mas eu com 8 anos de, de idade no bairro Santa Cruz, eu já tinha uma caixinha de engraxar sapato e montei uma freguesia lá, sabe? Então, eu comecei a vir, né? No trabalho, no serviço, naquela época que criança podia trabalhar. Hoje já não pode mais, mas naquela época podia, sabe? Então, eu sou muito grato. Aí o pessoal de rádio, eu sou grato às oportunidades. A primeira oportunidade, quem me deu realmente, né? Que foi o Flávio, filho do Garcia Neto. Depois veio o Realindo Júnior, que me tornou conhecido, né? Através do dedão, né? O Realindo Júnior, inclusive, foi meu padrinho de casamento. Eu até falei isso lá no velório que o senhor estava Se lá, é. né? Ele foi meu padrinho de casamento. E depois eu tive o Agostinho Galgani, aprendi muito com ele, sabe? Doutor Agostinho. De vez em quando eu escrevo no facebooks aí o melhor patrão que eu já tive, entendeu? Nada contra os outros, mas considero ele como o melhor patrão que eu já tive, porque o Agostinho foi assim, tudo que ele combinou comigo, ele cumpriu, entendeu? Nos 30 anos que eu fiquei na Rádio Imperador, inclusive até quando eu fui candidato a vereador, ele, ele me ajudou financeiramente na campanha, Entendeu? Uma pessoa que eu não tenho o que falar dele, sabe? Um homem íntegro, realmente, sabe? Então, e, e aí eu agradeço muito a ele pelo que eu fui também. Depois eu agradeço também o Luiz Carlos Facuri, dono do Diário da Franca com a época, né? E tudo, Facuri, o professor Luiz Carlos Facuri. Então teve muita gente aí nesse meio aí, sabe? Então, Jovaci... Sabe, assim, o, o Verzola então. terminou a carreira junto com você ali na. na... Não. Não. Infelizmente, aquela época eu já estava afastado. Já estava né? afastado? Já, já estava afastado é. da, do, do Rafa. Paulo Roberto Verzola. É, Paulo Roberto Verzola. Infelizmente, grande. eu já estava afastado. É. Mas realmente. É, foram vários, sabe? Eu nem gosto de citar nomes, porque tá eu, eu acabo esquecendo de alguém, sabe, então? Mas foi assim, sabe por onde eu passei, pastor? Eu só tenho gratidão mesmo, a é todo mundo que me abriu portas, entendeu? Tanto é que depois, ao longo de, do tempo também, eu, eu, eu também andei, não que ensinando... Mas passando o que eu sabia, para muita geração aí, tem um pessoal novo do rádio aí, alguns aprenderam comigo, é. entendeu? Então alguns aprenderam comigo, a gente passou esses ensinamentos também, sabe? Então eu acho que... Encerrando agora, Luiz, obrigado demais. Fala o nome da sua esposa, dos seus filhos e dos seus netos. Aí, ó. Só para que de é família, porque... É né? Nossa, né? A minha esposa chama Inês... A gente está casado há 38 anos. 38, né? é. 38 anos. O meu filho mais velho é o Diego, que é professor de educação física e tudo. E faz, eu tenho um programa na rádio Fato no Ato. E o Diego, de vez em quando, ele apresenta o esporte para mim no programa, né? Então, certo. o Diego Ribeiro gosta muito dessa área também. E o outro, meu filho caçula, chama Daniel, né? Então, o Diego tem três filhos. São meus netos, né? Então, o Diego tem o Juan, que é o mais velho, tem a Kézia, que é a do meio, e tem o Caleb, que é o caçula. E o meu filho Dênio, ele tem um filho também que chama Arthur. Né? Uhum. Arthur. Né? Então, tem quatro, vai fazer cinco anos agora nesse mês de maio, né? Então. Essa é a minha família, sabe? Parabéns! Então, tem... E tem mais um netinho que eu considero de coração também, que chama Enzo, sabe? Enzo. Então tem mais ou menos a mesma idade do Arthur, né? É. Que é o filho da atual mulher do, do, do meu filho Daniel, né? Que coisa então, boa! A minha nora, sabe? Parabéns! E então, A outra nora minha, a mulher do, do Diego, ela chama Vanessa, né? Então, é isso. Uma sabe? vida bonita. Vida Ô, é Luiz, essa. parabéns. Já estamos há a 30 e tantos anos aqui. É, é nessa uma casa. corrida. A vida é isso, né? É uma passagem. Pastor, a vida é uma passagem. Eu, eu sempre sou assim, sabe? Eu, eu, eu acho assim. Primeiramente, eu confio muito em Deus. Sabe? A minha fé em Deus ela é inabalável. Eu posso dizer isso hoje porque eu sei o que é isso. Uhum. O que é a gente ter fé em Deus, né? Então. E depois disso, aí a gente tem a convivência social com todo mundo aqui. Mas eu, eu sempre coloquei isso na minha vida, sabe? Você tem que ser humilde naquilo que a gente faz, entendeu? Então, estamos sempre prontos a ajudar, sabe? Então, para o senhor ter uma ideia, não sei, eu vou contar rapidinho, eu sei que o senhor está doido para ir embora, mas é, é. para o senhor ter uma ideia, na época eu estava na Rádio Imperador, eu fazia campanhas no ar, na rádio, o pessoal... O pessoal mandava carta pra mim pedindo cesta básica, pedindo remédio, pedindo isso, aquilo. E eu lia as cartas e o povo fazia as doações e a minha esposa é que ia buscar pra mim. Eu anotava os endereços. Ela buscava e entregava, para o senhor ter uma ideia, ela buscava e entregava, sabe? A rádio não dispunha uma viatura para nós para fazer isso, então é. a minha esposa que buscava e entregava. E aqui muita gente batia aqui na minha porta ainda, de madrugada, às vezes para pedir alguma coisa. Para o senhor ter uma ideia, na minha última campanha para vereador, que foi em 2008, né? não, 2000, é, 2008, 2004, Acho que foi de 2004, foi a minha última campanha, 2004. Aí, teve um vizinho aqui do meu bairro que ele falou para uma vizinha minha: Você assim, não vou botar no dedão, não. Porque senão o dedão vai mudar de bairro aqui e a gente não vai ter mais a esposa dele para levar a gente no médico de madrugada, quando a gente precisa. É, <risos> Até já tava isso estava acostumado. Tinha. Até, Até isso, isso é. né? É. O senhor foi vereador, Eu então o senhor sabe dessas é. histórias. É, também, a história tudo, é bonita. Entendeu? Ô, e Luiz, cara, caso, foi muito cara. bom. Obrigado. Muito bom, Deus esponha, abençoe, viu? Ainda vamos voltar. Pode voltar, pode voltar. Ainda vamos voltar para a gente fazer um, uma coisa. É mais abrangente aí da área de comunicação. Oh, tem muita e eu coisa quero aí falar pra contar. Muita viu? coisa, muita ó. Muita um coisa. abraço, muito, muito obrigado, obrigado pela eu atenção. Que eu fiquei boa... muito. <risos> obrigado todo mundo, viu? O pastor Ronaldo Sater está aqui, dos é, melhores vereadores de Franca. Ai, ó, obrigado. Um abraço, viu? Eu...